Então pessoal, tá aqui o nosso repelente, tá prontinho. Agora é só satudir, né? Colocar na mão. Tem gente que tá coloca no spray, mas eu prefiro assim e a gente colocar na mão, esfregar e passar pelo corpo. Não esqueça de botar entre os dedos. Se a pessoa não tem cabelo, coloca em toda a cabeça também no rosto, nos olhos, fechar os olhos, mas não deixar entrar dentro do olho, porque contém algo, tá certo? Lógico, sem camisa, colocar no corpo inteiro, né? Menos a calça, assim, a bermuda não, mas levantar a bermuda o máximo possível, jogar nas pernas, entre os dedos, dos pés, correto? É isso, né? A gente vai perceber que fica um pouco brilhoso? Mas é justamente do, do, do óleo, do, do óleo de corpo. Beleza? Um abraço.